Bom, nós estamos aqui na Serra do Brejo, que é uma das inúmeras serras aqui do município de Altos. Nós temos a Serra Negra, a Serra Alegre, a Serra das Madalenas, a Serra dos Baetas, temos a Serra do Exu, e aqui é a Serra do Brejo. Né? E aqui vou conversar com o Evandro. O Evandro conta uh, uma história que já vem sendo repercutida há algum tempo, e ele não é a primeira pessoa que nos fala sobre uh, supostas aparições de objetos voadores não identificados aqui no município de Altos e principalmente nessa região. Certo. Conta aí, Evandro, o que foi que você viu? Eu vinha vindo de autos, tamanho é, 10 horas da noite, um dia, meio de semana que eu estava em autos, e o anjo me deixou. Aí, pareado ali com as fazenda do doutor Filho eu vinha mesmo triste. E quando eu cuidei que não, aquele é, negócio bateu no chão, raiscando na minha frente. E eu estava todo lado que eu corri, tomar tomava minha frente. Aí, batendo assim, aquela quintura em mim. E eu me jogava no chão e as palmeiras ficavam tudo coisadas de faísca, vermelho de faísca, e eu tentando correr, e não tinha alento para nada, e parece assim que não tinha mais cabeça, e nem perna, nem nada, e eu correndo, e eu correndo. Tentei entrar dentro de uma casa velha de uma oficina, mas não consegui, o bicho me, me coisando, me jogando, me encostei todo no arame para passar para dentro e o bicho em cima, o negócio simbólico de ferro lá, todo cheio de, de luz, é, tipo uma, uma, um aparelho desse daqui que eu vou mostrar em cima. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei em, é, em casa, na mesma noite, mas cheguei passando mal, porque alguém já me tr trouxe eu de lá para cá. Aí com, no outro dia anterior, dois dias antes, depois, dois dias depois, eu fui pro hospital tomar sono, porque eu estava sentindo assim, meu corpo todo dormindo, de, de, de, de é, como que eu tivesse com um derrama, assim, infarto. A pressão é. dessa, desse, era, dessa aparição. Era isso. E, ele, e se parecia com o que, Evander, esse objeto? Sim, continuando. Aí você nos conta com o que se parecia esse objeto. Ele parecia com, com um fogão a gás de ser boca, mas ela, ela tinha várias cores nele e ele tinha várias luzes e tinha umas bocas que saíam faíscas nele. Umas, umas bocas, sei lá assim. Não sei nem quase dizer essas bocas, assim, feia escuras. Mas ele era, era um objeto, né? Ele... Era um, um, um, um objeto de ferro, assim, grande, preto, alumiento. Ele desceu do ar, bateu no chão. Aí, desse momento, ele não me deixou mais é, sossegado e me machucou muito. Machucou bastante esse bicho. Qual o bicho. tamanho dele? Alindo, você tem uma pergunta aqui para o Evandro? Não, eu queria saber as dimensões O tamanho dele, mais ou menos, assim, metros em Era o quê? Dois metros de comprimento Dois metros de comprimento e de largura Largura era um três metros Então a largura era maior do que o, do que o comprimento, Sim. né? Então, então era objeto grande, era né? Eu passei, a um, desse tempo, há é, uns meses Eu passei bebê, mais assim eu era de coral, católico, eu tomava só bebida por folia, assim, no, na localidade com minha família. Eu nunca me fiquei assim, em pé de bar, assim, de ser pé inchado, andar em pé Ou de... Ou seja, de estar embriagado, de né? chegar em festa, estar tá em banca, arrancado em, em, em banca de, de bebida. Apenas eu fazia parte de banda, eu, eu já fui bailarista, já fui vocalista, algumas vezes, em algumas bandas. Eu só ia para festa para mim observar a banda, a banda dançarina, vocalista, essas coisas. E às vezes até mesmo eu era convidado para subir para cima do palco para me fazer dançar, às vezes cantar. Mas eu, eu nunca fui, porque essas pessoas assim que acessam que, carga em banda não podem nem triscar em bebida. E eu era de, de, dessas pessoas que não bebia assim. É, é, tipo assim, se eu bebesse, era eu pegar uma cerveja, passar a noite toda com a cerveja na mão, um copo só bebendo e não tinha mesmo nem tempo para beber. E eu estava em ah, terceiro ano, só que tinha esse negócio do carro me deixava toda vez. Ele ficava assim, pareado ali, aquele paredão do Zé Gomes, e tinha hum. os banheiros dentro ali do mercado se você entrasse, para fazer xixi, ou comprar uns bombons assim em banca, ou farofa, coisa, refrigerando Numa banca, na frente o homem vinha, pro frescura e deixava a gente. Ei, e aí ei, ei, Evandro, me diga uma coisa, esse aparelho fazia algum barulho? Fazia. Qual era o tipo de barulho, mais ou menos? Ele, ele fazia o barulho como um motosserra trabalhando. Saga, e né? E aí né? foi isso que me deixou machucado um, bastante. Um você te falou também Nas palmeiras que estavam sim, vermelhas. Era sim. pegando fogo? Era chamas de fogo? Era, deixou fogo nas palmeiras lá. E no outro dia você viu as chamas nas, na, na, na, nas palmeiras? Você no viu outro as palmeiras dia, queimadas? Não, vi não. Passei lá e observei dentro antes não vi nada queimado lá. Não, não tem possibilidade de, de ter sido uma alucinação, né? Você. Não, foi não. Não foi uma alucinação. Foi real mesmo. tem absoluta não, certeza de que você vivenciou isso. Foi com oito dias, uma mulher que é casada sim, sim. Com, com, com um tio meu, lá do brejo ela teve um, um, um, ela teve um mesmo problema de mim. Ela vem vindo uma chutando, e chegou lá no espaço de casa o bicho veio tan na frente dela. Ela, a casinha dela era pertinho assim, e ela passou a noite todinha braiando no mato, correndo para chegar na casa dela e o bicho não deixava. Toda vez que ela... Que ela Corria para chegar na casa dela, o bicho estava frente, é ela ficou, ficou no mato, lá no Brejo. E ela ficou no mato, a noite todinha, dormindo na palmeira. O bicho deixou ela de mão, não sei nem como lá que o bicho deixou ela de mão, ela achou uma palmeira caída assim, enxuta, dormiu, e quando foi no outro dia, o Samuel pegar o postal, ela passou uns três dias internada. Essa, é, como é o nome chupada. dessa pessoa? Maria José. E ela mora aqui nessa região? Ela mora lá no Brejo. No Brejo. É. E Mas... aqui não é a Serra do Brejo, né? É, Aliás, é porque tem é a Serra do Brejo e tem o Brejo. Me diga uma coisa, e vocês têm notícias de outras pessoas mais que tiveram esses encontros, esses e... habitamentos? Algumas que pegou só a sua carreira. Depois de tudo isso, eu só tinha notícia de que a pessoa pegava a carreira, não chegava ele... Do atiria. mesmo objeto? Do mesmo objeto, Essa luz, era uma luz, não né? era brilhante? Justamente. É. E grande... Nessa espessura aí, de, né, uhum. né, nesse diâmetro, assim, 3 metros por 2, sim, né, menos. Depois você chegou a ver de novo ou só foi essa vez? Outro dia eu vim a pé, eu cheguei a ver vi a zoada, mas eu corri, ele não chegou a me, me alcançar mais não Eu ia longe, eu ia muito longe e ele, ele bateu você muito ia longe a pé? Foi, eu vim vim a pé de novo Tinha tornei ficar de novo e ele bateu quanto, longe Levanta, quanto tempo faz pegou. isso, mano? Tá com uns 5 anos Cinco anos. É, cinco anos. Então aí foi pelo ano de 2018, 2019. Foi, foi. 17. 17. É uma data que você não, não esquece. É, não esqueço Mas não. você tem a data na sua memória, o dia e o mês? Não, porque eu, eu não dia. Você eu não esquece o momento, né? Eu só, só me lembro ah, o ano. O dia que era um dia de quinta-feira. Mas depois de você, agora mais recente, já ocorreram outros fatos, né? Já, eu, ve, eu, eu assisto rádio, muito, eu gosto muito de assistir rádio. Não aqui, aqui na, nessa não, região? Não, aqui não, na região não. Mas teve eu... o caso dessa senhora, da Maria, né? Teve. E, e outra pessoa, você tem alguma informação? E da mulher do Maninho? Não, da mulher do Maninho, não eles vou falar não. Não, da mulher do Maninho não, Maninho é só... Eles lá, de... Sim, Evandro, então você não teve outra notícia? Teve você não, e, só a eu a e Maria a... José? Não, a... só eu e a... a Maria José a... lá do Brasil. Que ficou machucada, machucada mesmo Ela ficou, ela não, desacordada Ela não conhecia ninguém, ela não falava Ela não comia, ela não bebia Ela estava ela desacordada no chão E acharam ela, trouxeram para casa Ligaram para o seu e ela pegar ela O seu ia pegar ela, ela passou três dias internada Tomando surto, recuperando E eu já cheguei a falar com ela E ela me contou, e eu cheguei a contar o mês que eu passei também no, no, Ela foi lá no breve, eu fui no caminho de altos. Então teve essa vez que você foi Avistou mesmo e depois uma outra oportunidade você ouviu e, só o barulho. Foi a zoada, que ele baixou e, e, e não me pegou por causa, não me alcançou por causa das, das coisas que tinha no, no meio, os matos que tinha no meio, que era dentro dos matos assim fechados, essa vez, segunda vez. Não foi dentro assim, estrada, aberto, foi no mato fechado, ele não me pegou porque eu... Eu saio batendo na, nas, nas coisas grandes, os pau grandes e eu correndo na frente, porque eu sou pão de carreira, eu. Sim. E ele não me entende, não me apaçou. Eu quebro os coquinhos, vendo sim. ele aí sim. Sim, mas aí é uma atividade. É... É. Aí é uma atividade. Né? Crio galinha, só isso. É uma atividade. Atividade rural. É atividade rural. É atividade. Alguma rural. pergunta a mais, Zé? Não, eu... É, é, o que me deixou assim um pouco estranho foi que... Ele disse que esse aparelho ele chegou a, a, a ficar no chão Desceu no chão, no solo eu, Senhor, eu fiquei com tanto medo Que eu não consegui ver para onde que ele saiu Eu não consegui ele ver Ele parou, ela. foi na sua frente? Foi, ele desceu de cima, no chão Na sua frente? Na minha frente Quanto, quanto, Aí fez a de... distância assim, dois, três metros A distância desse carro aqui, ó um, uns 4 a 5 metros quatro a cinco metros. de distância e ele ele fazendo pegou, barulho. Ele não me, me pegou para chupar meu sangue, porque tinha uma, assim, umas coisas, uns arames caídos na frente e ele, ele bateu nos arames. E aí o eu, primeiro eu, saiu me dando choque e na faísca bateu em mim. Você sabe, em mim, Sentiu o, o, o, Senti. essas faíscas. E uhum, eu não joguei pedra porque eu não achei na, na frente. Tem você um gritava assim na frente dele? Você gritava? Gritava. Ah. Você uhum. não chegou a ver nenhuma, nenhuma, nenhum, nada lá dentro do, do aparelho? Não, não, não, não via um, que é Nenhuma pessoa, nenhum bicho, nem nada lá dentro. Mas ele não. viu um vidrinho não. no, no aparelho, um, como se fosse desse um, um, um para-brisa, uma coisa. Uhum. Seria Sim. assim, mas ou menos? Era um certo. vidro que tinha era. como se tivesse uma... Dá um, uma... de dentro, pra ver para fora. Não tinha era uma isso. criatura, Foi. como se tivesse uhum. uma criatura dentro desse objeto. Sim, senhor. Isso. Mas você não conseguiu ver. Porque o um, circular um era. Que não pode ser. Era um manejado círculo, hein? É? Fazer daquele um de travessura, de, de cruz, você não tem uma pessoa dentro. Era essa, essa janela, era um vidro quadrado ou era um círculo assim? Redondo. Um redondo, né? Tudo redondo. bem? Pois é, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Encerrando isso, só isso, um pouquinho. E isso, meu pai, um ano meu pai adoeceu e, e, de neoplasia pulmonar e ele veio a obra Aí eu me, me converti, eu sou evangélico. Ah, então vamos é, encerrar aqui com o Evandro, sobre os cuidados ali do nosso amigo Gatão, que também está fazendo as imagens, né, Gatão? Evandro, muito obrigado a você De nada. Pela, pela declaração aqui, tá? Tchau. Um abraço para o pessoal da comunidade aqui na Serra do Brejo. Qual é o seu nome inteiro, Evandro? Nome Evandro é? Ferreira da Silva. Tem Evandro quantos Silva? anos? 40. 40 anos. É um novo. É um cuscuz 40. É, é um novo, viu? Você já dá, dá quantos anos pra mim? Segura aí, então. 52. O andou perto, viu? 54. É. É. É. Andou perto, Eu hein? O programa seu assim, na Rádio São José, ó.